Hoje você vai perceber como que as peças vão se encaixando. Pelos escritos da Bíblia, também pela cultura maia e de outros povos também, sempre se entendeu que existe algo debaixo da terra. Tanto é que a Bíblia fala que todo o joelho vai se dobrar diante do Criador, tanto no céu como na terra, como debaixo da terra. Aí eu tenho aqui para mostrar para vocês essa matéria, olha só. Cientistas registram os sons do inferno com microfone. Aí olha só, em meados de dezembro de 1989, um grupo de geólogos russos fizeram um poço de 14 mil metros de profundidade na Sibéria e eles afirmam terem ouvido lamentações que vinham do centro da Terra pedindo água e misericórdia. Que Às vezes a gente lê aquele texto que fala que todo o joelho vai se dobrar tanto no céu como na Terra como debaixo da Terra. E fazemos a pergunta, mas o que existe debaixo da terra? Olha só. A porta do inferno, embora seja bizarro, atrai turistas do mundo inteiro. Segundo este cientista, após ter perfurado vários quilômetros, os equipamentos começaram a funcionar descontroladamente, dando a impressão que o centro da terra é oco. A notícia se espalhou pelo mundo. Um jornal da Finlândia publicou a matéria, com relatos dos operários e estudiosos que ouviram a fita. Um deles, o Dr. Azakov, declarou o seguinte, abre aspas, Como um comunista, eu não acredito em céu ou na Bíblia, mas como um cientista, eu acredito agora no inferno. Então, olha só, eles começaram a fazer perfurações e quando chegou a uma certa profundidade, as brocas começaram a girar de uma forma estranha e eles entenderam que ela girava de forma estranha porque era oco ali de baixo, mas não só isso. Eles começaram a ouvir sons de lamentações. Mas agora eu tenho um vídeo aqui recente de uma pedra no Brasil que ela emite sons como se fosse sons de lamentações, como se fosse sons do inferno, como se fosse a própria porta do inferno ali. Então eu vou colocar esse vídeo para você estar tá vendo e você tira suas próprias conclusões. Se você acredita que exista inferno ou não. Aí era só no relato, né? Do, do cientista, ele diz assim ó, Nós abaixamos um microfone projetado para descobrir os sons de movimentos tectônicos abaixo da, da, abaixo da galeria Mas em vez de movimentos de placa, nós ouvimos uma voz humana gritando de dor No princípio, pensamos que o som estava vindo de nosso próprio equipamento Aí você tem aqui ó, umas fotos, olha só Foto antiga, tá? Cientistas encontram os portões do inferno e gravam gritos de dor perturbadores. Então, isso aqui é uma matéria oficial tá? é, do BSB Times. Mas quando nós fizemos ajustes nos equipamentos, nossas piores suspeitas foram confirmadas. Os gritos não eram de um único humano, eles eram gritos de milhões, milhões de humanos. Então, isso aqui são relatos de cientistas... Numa matéria aqui oficial do SB Times, tá bom? E junto a isso um vídeo de uma pedra que emite esses sons onde você escuta é, audissonantemente, não precisa de um microfone. Só de você estar do lado da pedra, você escuta os gritos de dores e gemidos vindo debaixo da terra, do centro da terra. Então eu vou colocar o vídeo pra gente agora, olha só. Confesso para vocês que eu tô meio trêmulo já. Meio estranho, hein? Nunca vi isso na minha vida. Ó. O som sai de dentro da pedra e são gemidos de crianças, gemidos de pessoas aí. Agora eu não sei se é pessoas que, que estão no inferno, né? Sei lá, pessoas que estão sofrendo. Aí, ó, tem hora que para. Muito estranho, pessoal. Vou ter que sair daqui. Não tá dando para eu ficar aqui, não. que tá dando uma certa tontura, né? Um negócio estranho. Aqui é um local que tem bastante quartos. Vou mostrar para vocês. Um local de bastante quartos. E é uma pedra grande. Muito estranho. Vamos ouvir só mais um pouco. E vamos embora, porque... Tá querendo escurecer já. E eu já tô com medo de ficar aqui, confesso para vocês. É isso aí, pessoal. Vou ter que sair daqui. Muito sinistro o local, muito sinistro. Uma pedra no meio do nada, pessoal. No meio do nada. Estou num local aqui que é difícil acesso de chegar aqui. Mas eu resolvi vir aí com muito sacrifício para mostrar para vocês. Bom, os materiais que eu coloco aqui, eles sempre têm cunho espiritual também. Além de cunho científico, né, histórico, também tem cunho espiritual. Particularmente eu acredito que exista o um inferno e que exista também um céu. Chamamos de céu. Bom, então tá aí. Aí você tira suas próprias conclusões. Bom, vou ficando por aqui. Sou o Gleison Santos, canal Método Secundário. Não se esqueça de se inscrever nesse canal se você não for inscrito. Deixar o seu like para estar tá ajudando o canal. E até o próximo vídeo.